Primeiramente quero agradecer a todas as empresas, né, que quando nós solicitamos eles sempre que possível chegam junto conosco no CTS9. Em relação ao nosso treinamento, né, foi muito difícil implementar nossa metodologia de treinamento, nossa metodologia de trabalho desde 2017. Mas hoje estamos consolidados, né, já temos nossa a própria identidade, nosso treinamento, que para mim e todos, quase parte da comissão do CT, do Anderson, Samuel, é importantíssimo na formação dessa garotada. A garotada está se entregando, a garotada está assimilando. Haja vista que estamos em uma reformulação de elenco e esses garotos novatos, né, já entenderam nossa forma, já entenderam que o CTS 9 não é melhor que outros projetos, mas, porém, estamos tentando fazer diferente. É, a cultura da nossa cidade, Frei Santana, deixa muito a, a desejar na nossa formação de base, juntamente com a garotada, e é nesse espaço que nós queremos trabalhar formar ali o atleta, formar o cidadão, porque a cada dia vai nascendo é, jogadores, a cada dia muitos garotos querem ser o mestre, querem ser o Neymar e a gente tem esse papel de conscientizar e potencializar. O nosso dia a dia de, de treinamento é um ambiente muito agradável, graças a Deus, onde o mais importante é o respeito mútuo, é o respeito de cada um entre si ali dentro do nosso local de treinamento e que eu acredito que faz com que possamos evoluir dentro de campo. Temos um, um planejamento de treinamento ao qual fazemos a semana de trabalho, eu o professor Luandson e Samuel, que faz parte da nossa comissão hoje, que engloba é, todos os métodos ao qual existe no futebol e nós acreditamos. E essa sessão de treinamento é preparada em detalhes, além de nós contarmos quantos alunos vamos ter, é, o que vai ser feito no treinamento, e qual o objetivo que tem, temos que chegar Sabendo da dificuldade que é tocar um projeto Sabendo da dificuldade que é lidar com essa garotada Mas decidimos entrar E o CTS9, todos aqueles que nos acompanham Sabem que nós somos difícil de disputar campeonatos porque, porque a gente trabalhamos com números é, Trabalhamos com um, até, é, com um grupo reduzido E esse grupo reduzido dificulta Nosso, nosso planejamento para jogos e para amistosos Mas mesmo assim, né, não estamos aqui nos vitimizando Hoje temos um elenco é, reduzido Mas um elenco que estão se preparando cada vez mais Como estamos aí nesse campeonato Terceira Copa de Base, como eu falei anterior, é um campeonato muito difícil, onde a gente está se encontrando dentro do campeonato. Né? Disputamos três jogos extremos com a derrota, então perdemos de 1 a 0. Na segunda partida, nós conseguimos recuperar a autoestima da garotada e saímos com a vitória, com 3 a 0. E na terceira partida, que é a fase classificatória, nosso grupo tem quatro times, jogamos três jogos. Finalizamos com, com a vitória Isso nos dando direito a nos classificar E agora estamos esperando é, Terminar os outros grupos da fase classificatória Para sim começar o mata-mata Que aí já é outro campeonato Já é outra parte estratégica Ao qual a gente já começamos a trabalhar E estamos, estamos acreditando Estamos acreditando Estamos... É, focado nós da comissão técnica os alunos, atletas é, em um só pensamento, qual o pensamento? É, dar nosso melhor né, nos treinamentos para quando chegar os, o, os jogos para quando chegar o jogo a gente ser merecedor e não sabemos qual é o nosso adversário mas o time que luta o time que vem treinando o time que que está confiante, a gente espera que possamos fazer um, um grande jogo. Para isso, nós estamos nos preparando dia após dia. Sabendo que o campeonato é um sub-17, mas estamos com alguns alunos abaixo da, da idade. Isso faz parte do nosso cronograma de trabalho, isso faz parte da nossa metodologia de trabalho para que eles possam estar sendo formados. Né, o mais importante tudo que eles já, já estão tendo Minutagem E essa minutagem pode, pode não, vai ser importante Tanto a continuidade deles No CTS 9 Como também para O futuro deles Assim que Deus abençoar E eles tiverem uma, uma oportunidade De ser inseridos no, no meio do futebol Esse campeonato é um campeonato muito difícil Onde tem várias equipes né, Que Diga-se de passagem tem, já o nome concretizado aí na cidade de Feira de Santana, noite CTS9. É o trabalho hoje, eu posso falar que já é uma realidade e a zona de conforto não é para nós do CTS9. A gente sabe que onde estamos, desde quando a gente começou em 2017, onde estávamos hoje 2023, onde estamos e futuramente, com a permissão de Deus, com muito trabalho, com muito afinco, a gente sabe onde poderemos chegar. Né? E para isso a gente vem lutar no dia após dia. O que dificulta bastante nessa competição é um ponto que nós é, indagamos, indagamos, pois sabemos da dificuldade que é organizar um campeonato, mas um dos pontos que não, não, não nos deixou a desejar foi que o Campeonato Sub-17 não tem impedimento. E isso dificulta né, o trabalho de formação que nós, particularmente eu falo, nós do CTC9, fazemos no dia a dia. Né? Mas faz parte, a gente tem que entender a competição e trabalhar a garotada, mas sendo bastante sincero que dificulta o nosso processo de formação. Mas vamos passar essas adversidades, né? Parabenizo aos organizadores do, da competição. É a nossa bandeira. Valeu!